Então, bem, é, é isso, né, a gente vem trabalhando, a gente pensa o etnocídio, é, a gente não consegue falar do etnocídio dentro da, da etnologia, etnologia né? somente estudando 'Entrega no a você ou a, ou a pode né? é, a gente tem que buscar aí em outras áreas do conhecimento aí, é, os vestígios que prova da, o, o etnocídio. Até pouco tempo atrás, é, é, essa verbete, né, esse termo etnocídio, é, não era muito empregado no mundo, e ele passa a ser é, bem utilizado. É, geralmente, quando a gente vai falar é, do, os estudos de colonizações, né? É, sempre fica muito atenta ou focado nessas né, pesquisas é, no genocídio. Né? Inclusive, o genocídio é o que tem de mais fácil para a gente enxergar. O né? é, genocídio é o que a polícia militar no estado de São Paulo e pelo Brasil faz é, nas periferias. Esse é genocídio. Então, aí fica evidente né, o genocídio ele está em evidência. Né? As pessoas são é, executadas. O etnocídio é diferente. Né? Com o etnocídio, as pessoas não são é, fisicamente executadas, né? mas há uma eliminação aí da sua identidade, né? da sua identidade étnica. Né? Então, é, durante algum tempo, a gente precisou compreender essa gigantesca, enorme, né, esse contingente de indígenas vivendo em contexto urbano. E a maior, a maior parte, a maioria dessas pessoas indígenas que vivem em contexto urbano não são migrantes. E aí a gente começou a ir buscar é, resposta para isso. E a gente encontra aí é, essa verbete e esse conceito é, do etnocídio. O, o etnocídio é o que explica a quantidade de pessoas indígenas que vivem em contexto urbano e que não conhecem é, a sua origem. Sabe que é de algum povo originário, mas não sabe qual povo é. Essa é, a re... Essa é a realidade de uma grande parcela, gigantesca. De...